A gente viveu a ditadura, viveu o arbítrio, viveu a tortura. E a gente não quer isso de volta. E por isso é que a gente diz que não vai ter volta. E a gente quer dizer às pessoas como é importante você viver num país democrático. Dia 11, cultura pela democracia, 17 horas, arcos da lapa. Nesse dia...